que não vai dar em nada isso é admitido pelos governos né? tanto que existem paraísos fiscais se você tem um outro país que pega dinheiro roubado e transforma em limpo e deixa guardado sem você saber é porque você concorda porque senão você dá uma, um ato de guerra contra o país e você acha, não, existem vários países é, que existem justamente para roubar esse, guardar esse dinheiro roubado então é permitido pela lei Logo a lei é injusta Teríamos que fazer a justiça com a lei Mas por qual motivo existe esse tipo de trapaça do próprio poder? Porque os caras são uns grandes filhas da puta Não gostam de trabalhar, gostam de roubar dinheiro E ficar comendo as putas na rua aí uma vida de vagabundo que não faz nada curtindo a, a grana que rouba aí. Bota lá fora para não dividir com a gente daqui, não, não somos da sociedade. Tudo um bando de safado, safado sem vergonha.